Lamentável, né? A ideia é ótima, mas vai acabar estragando aí, porque falta de segurança, todos esses problemas. Salci, quero agradecer, obrigado por ter me recebido tão bem aqui. Estou substituindo hoje o nosso querido André Azeredo, que volta amanhã na programação da Record, Salsi. A gente que agradece. Muito obrigado, Obrigada a você que acompanhou o SP no ar hoje. A gente fica por aqui, mas amanhã nos encontramos às 7 horas da manhã. Fique agora com Fala Brasil, Roberta Pisa e Carla Secato na sua tela. Bom dia a todos. Dia. Tchau, tchau. Grande abraço. Valeu.